Graças e paz à igreja. Tchê. Oi. <risos> <risos> Ninguém falou nada, eu falei, bom... <risos> Obrigado, Maríba, não deixou no vácuo. Ah, ai, ai. Deus seja louvado pela vida de todos, de todas. É uma alegria estar aqui, e também um grande desafio. É, falar no Missão na Íntegra, porque... É, eu sei da, da qualidade e da expertise dos homens e das mulheres que já usaram essa tribuna esse, O púlpito do Missão na Íntegra e o quanto isso tem abençoado a igreja E o quanto isso tem gerado conteúdo e transformação Eu mesmo fui um dos alcançados desse ministério Dessa vida, a vida dessas pessoas na vida da gente Então... É, hoje quem fala com os irmãos é alguém que teme, teme muito o senhor da igreja Um homem que crê no evangelho, ortodoxo apesar de algumas pessoas acharem que não Conservador apesar que não, estou casado com a mesma mulher desde o primeiro dia Tenho quatro filhos, todos com ela, tadinha Estão lá, ah, eu tô com uma saudade muito grande O Luiz Guilherme está fazendo aniversário hoje, meu filho Seis anos de idade, meu primeiro filho, homem Tenho duas meninas e dois rapazes O Luiz Guilherme foi o primeiro que chegou Depois foi o Paulo Henrique E hoje é aniversário dele, assim E agora a pouco falei com ele ao telefone E essa coisa de amar outro homem é um negócio complicado, né, é, Bitum? <risos> Faço menção porque o Tiago me pediu para poder fazer isso aqui <risos> Para ele se sentir vingado Eu, na verdade, estou fazendo o papel da voz dos excluídos ah, O tema que me foi proposto é um tema que se encontra lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 13 Eu peço licença para poder ler com vocês e convido todos, por gentileza a também abrirem suas bíblias em Apocalipse capítulo 14 e depois nós vamos também um texto paralelo trabalhar em 1 Pedro capítulo 4, versos 12 a 14 então o primeiro texto que nós vamos ler Apocalipse 14, versos 13 verso 13 Apocalipse 14, verso 13 Antes de fazer a leitura, eu queria dizer o tanto que eu amo a minha esposa. E ela me disse, você está em Natal. Mas Natal não é Natal, parece finados sem você. Te amo. E nem fui à praia, viu? servir de testemunho. Mal testemunho, né? Apocalipse 14, verso 13 diz, Então... Ouvi uma voz dos céus, dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. O texto de Apocalipse é, é um texto emblemático, até porque, por conta da literatura apocalíptica, que não é fácil de se trabalhar. Eu sou de uma época em que se metia muito medo, né? Eu vinha vindo no, no na van para cá e estava ouvindo a conversa nostálgica do bitum, ferro, a, a brasa, lamparina querosene e essas outras coisas que eu não tive a oportunidade de vivenciar, porque eu nasci no século 20. Mas eu, eu pude sentir o quanto quanto isso faz falta para a vida de alguns e eu me lembrei lendo esse texto. De um autor que eu não me recordo muito bem o nome, mas ele era um livrinho da vida, um livrinho espicadinho assim, Gog Magog Então toda vez que a gente chega para a literatura apocalíptica, a gente sempre pensa que é uma literatura de terror A gente que diz assim, ah pastor eu não leio o livro de apocalipse porque tenho medo de ter pesadelos com todos aqueles personagens, com todos aqueles símbolos Mas na verdade o livro de apocalipse é um livro de esperança é um livro da esperança, é, é um noivo dizendo à noiva eu já estou a caminho, é assim que termina o livro lá em Apocalipse capítulo 22 nós vemos eu estou indo sem demora e quando você encontra o texto e você faz a pesquisa no texto você descobre que este é um texto que está no presente então o processo de busca de, do retorno do Senhor e da busca da igreja já foi desencadeado é o que nós chamamos na teologia de o agora, mas ainda não e é nesse agora e ainda não, nesse, nesse estica e puxa, puxa que nós vivemos é que se desencadeia todo o processo do qual eu, você e todo o Brasil e todo o mundo evangélico vivem nós estamos debaixo de muita perseguição, debaixo de muita quebradeira, debaixo de muito sofrimento E debaixo também de muita perseguição e mentira dentro da própria igreja Nós, nós vivemos um, um turbilhão de sentimentos E eu queria falar muito com aquele que vive a vida do cotidiano da igreja O pastor, a pastora, o diácono, o presbítero, você que é líder Você que está aqui tentando... Respirar um pouco de esperança Para aqueles que estão nos assistindo Aqueles que ainda, nos, ainda irão nos assistir Queria dizer para você que nós estamos indo para casa Ou, segundo alguns, a casa está vindo ao nosso encontro é Importante que a gente vai se encontrar em algum lugar Nós estamos vivendo Vivendo talvez os dias mais complicados da fé cristã. E eu tomo a liberdade de dizer mais complicado porque. Eu não vivi em outra época, eu estou vivendo esta época. Então, esta é a minha época, este é o meu momento, e este é o seu momento. Nós estamos compartilhando um momento complicado da igreja. Um momento onde a boa teologia. Ou a teologia feito com cuidado, esmero, ela foi vilipendiada, jogada de lado, esquecida, aonde os personagens assumem um papel do pastor e não o pastor em si, mas ele, ele assume um personagem, assume a figura de um personagem de um pastor e ali ele tenta ludibriar, ou encantar. Temos são os tempos de encantadores mágicos. Mas a palavra do livro de Apocalipse, essa palavra ao é nosso coração é vai valer a pena, já está valendo a pena, valeu a pena. Não é para desistir. É uma palavra de esperança, de fôlego. Eu como não sou muito muito ligado ao esporte, acho que vocês já conseguiram perceber. Imagino como é aquela última instância antes de chegar à, à reta de chegada, ao objetivo final, aquele fôlego final. Esse é um convite para você sair daqui esperançoso e não desesperado. O texto de Apocalipse nos convida a entendermos que o Senhor ele não abandonou a sua igreja Jesus não se esqueceu da sua igreja Ela não é, e ela não está, melhor dizendo, abandonada, largada às traças Ela pode ter muitas vozes que emergem de dentro dela, dizendo o que ela está sentindo Ou dizendo para onde ela deve caminhar, mas ele ainda continua sendo o seu Senhor e a igreja reconhece o seu Senhor E é nesse reconhecimento que eu quero convidar você Porque ele também te convida a reconhecer que durante essa caminhada não vai ser fácil Por isso, eu te convido ao texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 Essa é uma forma simpática da gente escapar do livro de Apocalipse Só não ficar fechando lá muito tempo Vamos para outro texto 1 Pedro Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 12 a 14 O apóstolo Pedro diz assim Amados Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês Para os provar como se algo estranho lhes estivesse acontecendo Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo Para que também quando a sua glória for revelada Vocês exultem com grande alegria Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês Se algum de vocês sofre, que não seja como o assassino, ladrão, criminoso Ou como quem se intromete em negócios alinhos. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus e se começa primeiro conosco Qual será o fim daqueles que não obedecem O evangelho de Deus Duas palavras me impactam nesse texto de Pedro Porque também encontro essas palavras no texto de Apocalipse Descanso Hoje pela manhã no fórum nenhum foi muito feliz quando ele disse que A questão toda é porque tem muita gente com preguiça de trabalhar E acha que o trabalho ele é consequência do pecado, mas o trabalho existe antes da queda Nós estamos num período, meus queridos, meus queridos irmãos, meus queridas irmãs Um período de trabalho Não é hora de tentarmos buscar a recompensa Então a mensagem de esperança que repousa sobre nós É que não é hora de tentarmos buscar as compensações das coisas das quais nós estamos vivendo porque ainda não é o momento da compensação ainda é o tempo do trabalho então olha para a tua vida agora porque eu também estou olhando para dentro da minha e estou percebendo quantas lutas e quantos enfrentamentos eu estou passando isso não é porque alguma coisa está dando errado, isso não é porque alguma coisa está fora do negócio, do, do, do nexo, ou porque por conta de uma situação, de, de uma situação ruim, ou externa, ou interna, aliás, que compete a você, a sua vida. É porque provavelmente é porque está certo. É porque você está pregando o evangelho, é porque você está pregando a justiça. E o Carlinhos que falou hoje falou de manhã uma coisa interessante. Se você está proclamando justiça é sinal de que você vai viver pouco porque temos muito porque ainda declarar não é hora da compensação não é hora da recompensa não é hora de clamar por respeito, clamar por glória Quem diz isso está querendo a sua recompensa fora de hora E eu me lembro aqui agora do texto de Mateus quando Jesus diz Dentro da piedade judaica ele diz Se você ora, ora em secreto Se você jejua, jejua em secreto Se você esmola, esmola em secreto Porque quando você dá publicidade disso a recompensa já veio É a publicidade Agora o teu pai vai te recompensar, é em secreto e a recompensa está no futuro Esse é um período do labor, do trabalho, das mãos sangrando É o tempo da porrada, é o tempo do escárnio, é o tempo da perseguição não tente pensar que nós, à medida que nós nos aprofundamos nas questões sociais, à medida que nós questionamos todos os viés políticos, à medida que nós declaramos as nossas posições, não pense que receberemos aplauso. Porque não é tempo do louvor. O tempo do louvor ao nosso trabalho ainda há de chegar. Agora é tempo de realmente passarmos por todo tipo de luta. Agora é a hora Este é o momento E se você se encontra em momento de repouso Atente-se, porque você está vivendo Gozando daquilo que ainda não lhe pertence Então é sinal de que você está negociando Com alguém que está lhe presenteando o descanso Antes do tempo, porque o nosso descanso não é agora Se as coisas estão muito bem pelo lado onde você está Repenso que você está pregando porque você encontrou no coração daqueles que estão fora ouvindo a tua mensagem paz Ele está falando a mesma língua que nós Então vamos ficar em paz Vamos deixá-lo em paz Ele não perturba ninguém Se você não denuncia Se a mensagem do evangelho ela não alcança se a mensagem do evangelho não te confronta não confronta os teus É porque a palavra do evangelho não deve estar alcançando de fato nem o teu coração Porque não é tempo do descanso É como aquele garoto que chega com um pedaço de bolo antes do almoço E uma das coisas boas de ser adulto é que você pode comer bolo antes do almoço mas as crianças não podem E aí ela chega com o um bolo e diz Eu quero comer o bolo Não, mas não é a hora, agora é a hora do almoço Não, mas eu quero comer o bolo Por que eu não posso comer o bolo antes do almoço? Ô Marcelo, Martelo, Marmelo Você tem que comer É exatamente na hora que eu te digo Primeiro o alimento que eu estiver te dando Então agora é a hora do chuchu O petit gâteau vem depois Então há aqueles que estão vivendo o momento da sobremesa, ou estão prometendo o momento da sobremesa aqui Essa mensagem não procede dos céus Porque a voz que diz dos céus, lá em Apocalipse capítulo 14, no verso 13 Fala diferente Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante Diz o Espírito, sim, eles descansarão Descansarão das suas fadigas se você está descansando da sua fadiga enquanto ainda está aqui, está errado Quem está prometendo isso não está prometendo do céu Porque quando você descobre que em uma cidade existe um circuito bem estabelecido com toda a trama Desde os altos cargos políticos até os cargos mais inferiores da sociedade, se é que tem isso uma trama para sequestrar crianças, uma trama para sequestrar mulheres e enviarem para prostituição, se você descobre essa rede e você não fala, você está em pecado, meu irmão. Por uma série de motivos. Mas talvez o que mais demonstra esse pecado, essa disposição para o pecado, é porque você quer descanso, eu não quero problema, eu quero ter paz. Deixa eu te falar um negócio, se você está nesse negócio de pregar o Evangelho, se você está envolvido com esse negócio de falar do amor de Deus, se você está envolvido com isso de pregar a Bíblia, a última coisa que você vai ter nessa terra é descanso. Porque nem você vai ter descanso, porque a palavra constantemente vai estar te confrontando, arrancando de dentro de vocês os monstros e mostrando para você quem você é de fato. Porque o Espírito Santo de Deus revela. Então essa busca por deitar em berço esplêndido essa, essa, Esse sequestro do Salmo 23 Onde só a água, o pasto é, é, é apresentado e ninguém apresenta o vale da sombra da morte Talvez pior do que o vale da sombra da morte é quando Deus põe a mesa Junto com o teu inimigo e diz Agora vocês vão comer juntos Vão se olhar um no olho do outro E você tem a responsabilidade de perdoá-lo Porque quem pôs a mesa, a mesa foi o teu pai Para que você sente E ele vai ungir com óleo a tua cabeça Mas não é para mostrar que você é mais bonito do que o outro É para dizer para você que você tem que servir sequestramos textos bíblicos para buscar a tal da paz isso não é problema meu isso não é problema meu eu não vou me meter nisso isso é confusão se você está buscando esse refúgio você está buscando esse refúgio na hora errada porque o que nós temos que buscar agora é responder positivamente ao Senhor no lugar onde Ele te colocou como luz. E talvez o lugar onde você chegou, muita malandragem vai ser mostrada. E talvez esse lugar onde você esteja é até a tua igreja. Talvez o lugar onde você vai ter que mostrar onde as coisas estão erradas é dentro da sua comunidade. É muito comum, depois que terminam as aulas da, da LTMI, é, sempre vi os irmãos dizendo: Olha, Bujac, eu estou vivendo uma situação assim, eu entendi a missão integral, eu estou com missão na íntegra, gosto muito de vocês, mas na igreja onde eu estou, o pessoal não pensa assim. Eu disse isso para o Ari, e falou: "Quando terminar a aula, você me dá dois minutos que já começa a aparecer essas perguntas. O que, é que eu faço agora? Porque a minha vida está virando uma denúncia para a igreja. Quando eu tenho oportunidade de ensinar lá na célula, ou quando eu tenho oportunidade de ensinar lá no pequeno grupo, ou quando me era dada a oportunidade no púlpito, eu dizia, temos que repartir. E o pastor vira no mesmo dia e diz Meus irmãos, não leva muito a sério Não, esse menino está na faculdade Ele está sendo iludido por essa coisa meio marxista Socialista, de divisão Porque você tem que viver o melhor dessa terra O Senhor chamou você para comer o melhor dessa terra Mas esquece que o versículo anterior Diz que você tem que confessar pecado Isaías 1,18 E que os textos anteriores dizem que você vivia como Sodoma e como Gomorra para experimentar aquilo que Deus tem para nós, meus irmãos, só debaixo de muita, de muita redenção de Cristo E não é por esforço humano Quando Pedro atenta e chama para a igreja e diz Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo eu me lembro de um texto de Paulo quando ele diz que a alegria, aquilo que ele perseguia era ter todas as marcas de Jesus em seu corpo De tal forma que ele também pudesse experimentar a mesma plenitude da ressurreição de Cristo E ele diz que ainda não tinha chegado a este ponto, mas que estava perseguindo este ponto a, a, a tal maneira que ele deixava para trás tudo quanto estava atrapalhando esse projeto de vida dele Filipenses capítulo 3 eu preciso experimentar de alguma forma o poder da ressurreição de Jesus e isso implica sofrimento então se você está sendo perseguido, meu irmão, glória a Deus se estão jogando pedra no teu telhado, glória a Deus se estão cerceando a sua palavra porque você está pregando o evangelho Glória a Deus. Agora você está falando besteira também. Glória a Deus. Mas se você está sendo perseguido, se as oportunidades estão sumindo de perto de você porque você tem se posicionado de forma segundo as Escrituras, glória a Deus. Se o teu campo, ministério, convenção, associação reúnem para rirem de você, de chamarem você de todo tipo de termos pejorativos Glória a Deus, porque está no tempo de trabalho, não é tempo de descanso, e essa palavra me este refrigério, porque muitas vezes eu sentei sozinho no meu quarto e chorei as bicas por conta de uma palavra de irmãos ou de irmãs que eram pura perseguição, pura mentira. E aí eu lembrei, Senhor, está certo, porque também fizeram isso contigo É um perigo porque a gente vive uma linha muito tênue Porque você pode estar sendo o cara que está perseguindo Você pode ser o cara que está falando besteira Você pode ser a pessoa que está gerando mau testemunho E as pessoas estão tentando te corrigir você acha que isso é perseguição É preciso ter discernimento de espírito é preciso confrontar o que você está fazendo, o que você está vivendo com as escrituras E quando Pedro diz Se vocês são insultados por causa do amor Ou por causa do nome de Cristo Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, do Espírito de Deus Repousa sobre vocês Eu não quero mais nada eu só quero estar no lugar onde Deus decidiu que eu deveria estar e fazer as coisas que ele mandou eu fazer só porque eu já tenho o repouso e a presença do Espírito que é quem de fato nos consola mas não é um consolo para o prêmio é um consolo para o trabalho Não é um consolo para o prêmio, é um consolo para o trabalho. E se você perdeu, meu irmão, então está certo. Perdeu dinheiro, abriu a porta da sua casa para acudir aquela família, aquela família simplesmente saiu roubando o abajur que tinha 70 anos na sua casa, está certo. Você doou sua vida para a igreja e eu sei da realidade de igreja é levantar a parede, é limpar o chão e por conta da pregação do evangelho, por conta da tua vida de denúncia contra o pecado, os donos da igreja se manifestam e começam a, a macular sua casa, começam com os seus filhos, são covardes, começam com a esposa para depois tentarem atingir você, porque eles não têm o poder no microfone sei o que é isso, está certo as oportunidades acabaram está certo está tudo certo nós fomos chamados para apanhar o nosso ministério é um ministério para perder não é um ministério para ganhar O nosso serviço em Cristo é para perder, não é para ganhar. Porque se você trabalha para recompensa desse, de, para recompensa agora, você se equivale aos fariseus. Mas se você é um seguidor de Jesus, em nome do Senhor Jesus entenda, o consolo virá, o prêmio virá, a paulada é agora, mas o descanso é depois. Amém? E se a gente não se vê mais, queridos A gente já marca um encontro na Praça de Alimentação Lá da Nova Jerusalém Amém? Glória a Deus Vamos orar? Eu queria muito orar pela vida De todos que estão aqui Mas de forma muito específica E peço licença ao restante do auditório Eu gostaria que todos aqueles Que estão envolvidos com o Ministério Pastoral Que ficassem de pé Todos aqueles que são pastores, pastoras, gostaria de orar por vocês. Muito provavelmente vocês já têm, alguns aqui já tem filhos na adolescência, e provavelmente ouvirão: o que, que o Senhor ganhou com tudo isso, meu pai? Quem que você ganhou com isso, minha mãe? Doou a saúde, a alegria, dinheiro, recurso para a igreja Olha a nossa vida Se o senhor ficar doente hoje, quem vai cuidar do senhor, meu pai? Se o senhor perder esse ministério hoje, o senhor vai morar onde? Porque tudo que o senhor teve, o senhor deu para a igreja Terreno, dinheiro, saúde O melhor da sua vida, o melhor do seu empenho Vai valer a pena Querido Deus Nosso Pai O Senhor pinça alguns para o Ministério Pastoral O Senhor chama alguns irmãos, algumas irmãs ao Ministério Pastoral Obrigado por isso Apesar do que a gente, quando entra nesse negócio, a gente entende que o Senhor chamou e a gente assume, a gente não tem noção do tamanho dessa jornada, e nem o peso dessa jornada. Mas eu me sinto feliz. E eu queria compartilhar esse sentimento com os meus irmãos Estou dizendo isso ao Senhor E estou dizendo isso aos meus irmãos Está valendo a pena Vamos terminar esse serviço sem levar nada Mas seremos agraciados pelo Senhor Oro pela, por, por milhares de pastores São heróis sem medalha Gente que está na lida, gente anônima, mas que o Senhor conhece e conhece as obras dos seus filhos. Obrigado, porque temos o repouso do Senhor nos nossos corações, porque podemos sentir que apesar de estarmos perdendo, o Senhor não nos abandonou. Obrigado por cada pedra Obrigado por cada palavra Dura, mentirosa, caluniosa Porque eu estou recebendo aquilo que o senhor também recebeu Obrigado Intercedo pela vida de todos os pastores aqui presentes O senhor sabe o que, que os motivou a estarem aqui O senhor conhece a carência e a necessidade de cada um dos seus filhos e o quanto isso está pesando na vida deles Mas eu gostaria muito, Senhor Que nessa noite Eles entendessem Que há consolo do Senhor E que está tudo certo Que nós vamos nos encontrar E as nossas obras, segundo o texto do livro de Apocalipse Nos seguirão Obrigado por isso, Senhor Amém Amém, Amém. Podem sentar Música